Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma experiência é, criando a nossa própria tinta óleo. Eu vou fazer uma sequência de cores, misturar algumas, alguns ingredientes para a gente ver que é possível criar tintas de qualidade sem precisar comprar uh, tintas importadas, tintas com preços às vezes exorbitantes. O material que eu preparei para esse vídeo, para essa experiência foram alguns pigmentos, uh, o solvente para dissolver o pigmento e o ingrediente para criar volume na tinta, para deixar a tinta um pouco mais pastosa. A minha intenção não é criar uma receita ou dizer que as tintas que vendem no mercado, nas lojas de arte, são inferiores ou não precisam ou não devem ser compradas. Na verdade, isso aqui é muito mais uma alternativa para quem gosta de criar suas próprias tintas, é, experimentar novos materiais. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui não é novidade nenhuma há séculos. Eu só estou adaptando aquilo que já existe em termos de confecção de tintas para a minha realidade e para as minhas necessidades. Esse pigmento especificamente ele serve para ser diluído em óleos ou para pigmentação de parafina. Né? Então, é um pigmento bastante fácil de achar nas lojas. O segundo material, a gente vai dissolver esse pigmento no óleo de linhaça. O óleo de linhaça, tradicionalmente, ele é utilizado na produção da tinta óleo, né, já há séculos. O terceiro elemento é o carbonato de cálcio. Ele é utilizado na indústria. Ele também é encontrado em algumas lojas de material de construção. Ele é mais facilmente encontrado também na internet, né, em algumas lojas virtuais. Bem, qual é a função do carbonato de cálcio? Ele vai tornar o pigmento junto com o óleo de linhaça um pouco mais espesso. Então essa é uma das funções do carbonato de cálcio. E a segunda função é tornar a tinta mais opaca, um pouco mais densa, tirar um pouco da transparência. Então vamos tentar fazer alguns testes. Bem, é, eu vou começar apresentando aqui os materiais. Pra gente poder entender ah, como se faz a mistura, o que é possível utilizar e também as quantidades. né? É, eu vou utilizar aqui a quantidade que eu geralmente é, me permito utilizar em alguns trabalhos, então não é, uma, não é uma regra, não é um modelo, é apenas um experimento, né? como outro qualquer. É, essas tintas, né, esses pigmentos na verdade, eles são encontrados em lojas de essências, em lojas de produtos de armarinho. É, então é um tipo de corante à base de óleo. Né? É, essas três cores, né? azul, vermelho e amarelo, elas, é, eu consigo fazer é, misturas e conseguir outras cores. Mas é possível também obter é, esse pigmento nas lojas de material artístico. Inclusive a gente, a gente consegue encontrar pigmentos de melhor qualidade. Né? É, e tonalidades também que seriam impossíveis de, de se criar apenas com esses pigmentos mais, mais genéricos, né? Bem, então a ideia é fazer um tipo de... É, conseguir um tipo de material que tenha um baixo custo mas que ele não seja é, de má qualidade, né? Eu vou pegar aqui uma pequena quantidade desse pigmento amarelo eu vou utilizar aqui um tipo de óleo de linhaça, né, que é bastante comum de ser encontrado nas lojas de material artístico. A princípio eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pequena quantidade uh, para a gente ver, entender, né, essa, essa parte da técnica da pintura, onde eu preciso obter, às vezes, uh, um tipo de tinta que ela seja um pouco mais transparente a gente percebe que a tinta ela vai ficar transparente quando a gente mistura apenas o pigmento e o óleo. Né? Não tem nada na mistura que faça com que essa, essa tinta fique opaca. Né? Então agora a gente vai fazer a, a, o segundo passo né? para a gente transformar essa tinta que agora é transparente em uma tinta opaca. Então eu vou pegar um pouco de carbonato de cálcio para misturar aqui ele é um pó branco é um pó bem leve e é importante lembrar de utilizar máscara porque a inalação desse pó pode causar alguns riscos à saúde é, ficou muito seco né? essa mistura que eu fiz aqui agora eu vou jogar um pouquinho de óleo de linhaça não precisa jogar muito e como é um trabalho artesanal, né, a fabricação da tinta é uma pequena quantidade, mas é importante observar que é, existem aqui ah, o pigmento ainda não está completamente misturado, né, então a gente precisa macerá-lo um pouco para ele ficar to totalmente homogêneo, para que ele consiga é, se espalhar bem no óleo e também é, e a gente consiga perceber que o carbonato de cálcio completamente misturado aos dois outros elementos, né? Então a gente percebe que logo de cara é, a tinta ela fica um pouco, mais, um pouco mais clara, né? É perceptível isso. Será que eu consigo misturar com outros pigmentos, né? E o resultado disso, qual será? Será que eu consigo obter, por exemplo, aqui um uma cor mais alaranjada, misturando um pouco de vermelho. Vamos ver aqui, pega uma pequena quantidade. ok? É, esse pigmento, eu percebo que ele, apesar da pouca quantidade que eu coloco, ele tem um poder muito grande de pigmentação. Olha só, eu coloquei apenas um pouquinho de vermelho e ele já fica extremamente denso. Então para misturar aqui para obter um laranja eu preciso realmente fazer uma, uma proporção diferente do convencional, então eu preciso colocar um pouco mais de amarelo aqui para ter essa tonalidade um pouco mais alaranjada. Né? A gente sabe pela teoria das cores que misturar vermelho com amarelo a gente vai obter tons alaranjados. Né? Como é, é, uma, é uma quantidade... De pigmento e ele é extremamente denso eu acho que vai é ser importante eu colocar um pouco de um pouco mais de carbonato de cálcio nessa, nessa mistura aqui. Vou colocar um pouco mais e aí por consequência é eu preciso colocar um pouco mais de óleo de linhaça. Eu não estou fazendo uma tinta muito espessa, eu quero que ela fique é, densa, né? mas não ao ponto dela ficar totalmente sólida. Eu ah, consigo perceber que existe aqui uma. Já está chegando no laranja. Preciso misturar um pouco mais. Esse vermelho, realmente, ele é muito forte, né? Muito denso, mas eu já consigo perceber que o laranja já vai começando a chegar aqui, né? Bem. Vamos colocar aqui um pouquinho de. Separado, né? Deixa eu separar aqui um pouquinho. É, vamos colocar aqui um pouquinho de azul. Aqui no cantinho, bem pouco mesmo, para ver o que eu consigo com essa mistura aqui. Aqui eu já consigo um tom de roxo, bem, bem denso. Né? Eu consigo aqui transições muito interessantes né, para quem gosta de pintar diretamente na tela. Eu acho que é interessante esse tipo de, de técnica. Vou né? chegar um pouquinho mais para o centro aqui. É, agora, não dá para fazer todos os tons que a gente imagina, né? Aqui, ó, essa mistura, por exemplo, ela não ficou exatamente é, roxa, né? Ela ficou, ficou algo meio sépia aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de carbonato de cálcio aqui pra gente tentar perceber. O carbonato de cálcio, como vocês conseguem perceber, né? Ele não é... Aqui tem... Como tem laranja aqui, né? Então, não ficou roxo, claro. Ficou uma coisa mais mais puxada por uma sombra, uma sombra queimada aqui né, é, olha só, então como o, o, o carbonato de cálcio não é um pigmento né, apesar dele ser branco, o que acontece aqui na, na, na mistura ele vai tornar a mistura, né? a tinta opaca apenas, então ele não vai clarear, a tal ponto de, de a gente ter tonalidades diferentes, né? Bem, então deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para eu conseguir passar com o um pincel na tela. Então a gente vai fazer uma experiência aqui com essas tintas. Eu vou produzir mais algumas outras matizes para a gente é, entender como é que isso funciona na tela, né? Muito bem, eu fiz aqui algumas misturas. Vocês não estão me vendo mas eu vou fazer um experimento aqui na tela, eu tenho uma tela na minha frente, que é essa superfície que vocês estão vendo, eu vou fazer aqui uma mistura bem simples, sem muitas pretensões, para a gente ver é, a textura é, e o que é possível fazer com essa experiência, né? Essa tinta artesanal. Então ela tem uma viscosidade é, igual. Ah, o óleo vendida nas, nas lojas né aquelas bisnagas que a, gente, que a gente encontra em lojas de material artístico nada diferente inclusive ah, o cheiro é o mesmo por conta do, do óleo né do óleo de linhaça é, eu fiz aqui uma mistura com o azul e o roxo aliás o azul e o vermelho para dar um roxo e aí ficou um roxo bem denso bem escuro é, o vermelho que a gente preparou antes, também aqui. Ele está misturado né, com a tinta. Deixa eu pegar um outro pixel. Bem o roxo, né? Aqui. com um roxo bem denso. Esse roxo aqui não tem branco. Né, é roxo do pigmento juntamente com o óleo apenas. Vamos ver aqui o azul. Esse azul aqui, ele já tem um pouco do, do carbonato de cálcio, então ele está bem denso, é um azul cobalto, né? Esse azul desse pigmento, a gente pode conseguir outros matizes de azul, é só a gente comprar o pigmento correto, que tem essa, esse matiz, deixa eu ver aqui o vermelho... Vamos tentar isolar o vermelho aqui no canto. Na verdade isso aqui não é um vermelho mais, né? é uma mistura do amarelo com o vermelho, que é bem intenso nesse caso. Bem, e aí dá para fazer misturas, dá para fazer uma diluição com mais óleo, para a gente conseguir aqui uma, uma mistura mais, mais interessante dos tons, né? Então diluindo um pouco mais com o óleo, a gente consegue uma uma mescla, né, um blend muito interessante. É um pigmento bem vivo, né? Ele não é um pigmento apagado. É um pigmento bem bem marcado, bem brilhante. Então não deixa nada a desejar em relação a pigmentos profissionais, né? A gente consegue perceber uma graduação muito legal, muito interessante de tons. Não pretendo fazer nada que figurativo, nem coisa parecida, apenas é, misturar aqui os tons, né, para a gente ver que é uma gradação que vale a pena, vale a pena experimentar, né? E aqui pegando um pouco do azul também embaixo para misturar aqui, nada muito predeterminado não. É, eu gostei do resultado né, dessa mistura, a gente pode utilizar da maneira como a gente bem entender. Ah, fazer misturas com outros materiais, por exemplo, para a gente criar aqui tons mais claros, eu misturo geralmente com uma outra substância que é o dióxido de titânio, né? que é um outro pigmento que também é perigoso para a saúde, então a manipulação dele tem que ser feita com bastante cuidado, de preferência usando máscara. E aí o que achou da experiência é uma produção de tinta artesanal que a gente pode controlar a quantidade de pigmento, a quantidade de solvente, a quantidade de substrato que vai influenciar na opacidade da tinta né, no resultado final. Então a gente pode brincar muito com essas variáveis e tornar o nosso trabalho muito mais interessante para nós, né, muito mais aprazível, é, sem depender tanto da indústria, é, que a gente vê que com a economia nos dias de hoje a gente fica muito dependente das variações né, da economia e, portanto, a gente acaba sofrendo com as altas né, das, dos materiais artísticos, que a gente sabe que já tem um preço elevado no mercado. Então, é uma alternativa que, de certa forma, nos torna um pouco mais independentes dessa indústria. E, se você gostou do resultado, deixe nos comentários. Ah, a sua opinião, é, se você tentou fazer alguma coisa em casa, se você já conhece algum tipo de técnica semelhante, lembrando que para a gente clarear as, os tons né que a gente consegue com esse tipo de, de técnica, é importante utilizar o um pigmento branco, nesse caso, um pigmento que é muito utilizado na indústria, o dióxido de titânio. Lembrando que deve ter cuidado também para manipular esse pó, né, esse material. É um material também tóxico, então muito cuidado com os olhos, com as vias aéreas e cuidado também para não ingerir esse tipo de material. Bem, eu fico por aqui, agradeço e até o próximo vídeo. forte abraço!